Buscar as notas fiscais de serviços de seus clientes pode ser muito mais fácil. Conheça o ISS Legal SCI. Este recurso inédito e poderoso busca nas prefeituras as NFSEs de forma automatizada e programada, sem depender dos clientes para o envio das informações. Com os dados corretos, a sua empresa contábil evita multas, ganha rapidez e segurança na declaração das obrigações acessórias e na geração dos impostos com valores corretos. ISS Legal automatizado, só a SCI tem. Saiba mais, ligue 0800 47